Maria Alice Fergueira foi muito mais do que a dama do underground. Poucas atrizes, como Fernanda Montenegro Cacilda Becker, tiveram oportunidade de fazer o repertório que ela fez. Ela fez Shakespeare, ela fez, ela fez Trindberg, ela fez uh, Jarry, ela fez Oswald de Andrade, o um filme do Rei da Vela e a peça do Rei da Vela. Ela fez grandes obras teatrais, grandes peças e, quer dizer, claro que ela também, é, num certo sentido, é do underground, porque ela é uma atriz muito livre, muito doida, né? que viveu a vida intensamente e não tinha essa essa coisa que tem realmente as grandes atrizes assim, um recato, uma coisa de, de levar uma vida assim particular, muito fechada. Ela se abriu inteiramente que ela viveu a vida, né? Ela inclusive ela tomou tomou todas as drogas possíveis. trouxe uma vez um convite de dois mil ácidos dos Estados Unidos para nós que nós para nós vendemos e sobrevivemos com isso porque ela é muito ativista também, né? Ela levou uma vez o, o, quando eu fui preso, ela pegou as latas do rei da vela e mandou para embaixar. Ele foi levar na embaixada, no consulado da França, para a França, porque, é, como eu não tinha condições de montar aqui no Brasil, achava que eu iria montar no na, na, na, na meu exílio. Mas, no meu exílio, fui fazer outros filmes e tal, e só quando eu voltei, eu fui terminar o rei da vela, que veio pelo Itamaraty, do Celso Amorim. Mas, Maria Alice... Além de uma grande amiga nossa e ter trabalhado em coisas como, no teatro, por exemplo, em coisas maravilhosas, como Graça ao Senhor, que é um tipo de trabalho que nós escrevemos juntos, é um trabalho quase que não tinha falas, que a gente escreveu junto com, com outros atores, outras atrizes, enfim, mas depois de ficar um tempão em silêncio, trabalhando bastante o silêncio, nós escrevemos um texto cheio de palavras para para enviar para a censura, para a censura poder cortar o que quisesse. E o, e o espetáculo era feito muitas vezes assim, uh, em silêncio, mudo, simplesmente com a energia do silêncio, que o silêncio trazia. Quer dizer, ela foi uma atriz muito múltipla, além de ser uma pessoa que viveu intensamente a vida, que aproveitou demais a vida. Talvez... Poucas atrizes têm vivido tanto as loucuras da vida como ela. Eu, sei lá, eu uma vez eu escrevi um texto para um programa de teatro de uma das peças dela, onde eu, eu levantei assim umas, umas 20 loucuras, coisas que ninguém faz, que só ela fez mesmo como atriz, as coisas doidas que ela fazia. Não é? Enfim, e por isso que ela levou esse nome de underground, mas era uma atriz assim, tá? do, do, do, do primeiro plano. Era uma grande atriz, entre as grandes atrizes, e, acima de tudo, uma grande cantora. Cantava Brest Brecht como ninguém. Tinha uma voz maravilhosa, uma interpretação fantástica. Não é? e, e tem até gravações que ela deixou das músicas do Brecht, que é? são muito lindas. E, além do mais, eu acho que ela fez um trabalho de direção magistral, que foi o último trabalho dela, não é? O the horse, não é? Por que o cavalo? E ela, ela me ligou um dia, ela tinha ouvido uma música linda, que o Gil tinha gravado sobre a morte, e ela estava sentindo a morte já se aproximar dela, faz quantos anos, né? acho que já faz uns três, quatro, cinco anos, não sei, não, não, não, não sou bom de lembrar, mas, enfim, ela perguntou assim, se ela fizesse a morte, encenasse a morte dela em cena, que ela falasse, é ótimo, faça isso. Eu acho que ela realizou um grande trabalho, inclusive de mise en scène, como diretora de teatro, diretora dela mesma. Foi o último trabalho dela. Mas nesse trabalho, que ela já tinha dificuldade de falar, que as falas dela eram interrompidas, às vezes ela não conseguia continuar, mas o. Como é o nome dele? O Lu. Lu criole, né? esqueci o sobrenome dele, mas um grande amigo dela, um grande companheiro dela, um grande ator, um ator maravilhoso, que trabalhou comigo até no, no, no comecinho da carreira dele, quando né? eu estava tentando montar para lá de Baguidá, do Luiz Fernando Guimarães. Mas ela, era nesse espetáculo, ela fazia as falas e ele completava. Ele foi uma preciosidade na vida dela, porque ele, ele se... Se enlaçaram inteiramente, ele compreendia ela inteiramente, ele compreendia o pensamento dela. Se ela não conseguia, por causa da doença que ela já tinha, prosseguir uma fala, ele completava. E era uma coisa assim maravilhosa no espetáculo, na direção dela. Ela fez uma das grandes misancenes do teatro brasileiro. Quer dizer, por isso que eu acho que ela não tem uma classificação. Ela é uma grande artista, inclusive, uma grande artista de de teatro, de televisão, fez aquele famoso vídeo, maravilhoso... Como é que chama o vídeo mesmo? O Tapa na Pantera. O Tapa na Pantera, né? Fez umas novelas, mas não se deu... Na novela, tudo bem, não, não se dá... A gente que é muito de teatro não se dá muito bem na novela, não é? Mas se deu bem, sei lá, não me lembro. Eu sei que ela fez novela Eu também. Fez tudo, fez cinema, fez cinema com o Sérgio Bianchi, quer dizer... Uma mulher que trabalhou a vida inteira, foi professora, aliás, começou como professora. Eu me lembro até, quando ela era casada, era uma mulher assim toda chique. E uma vez eu me lembro até no Teatro Sérgio Cardoso, não, no Teatro Bela Vista, onde a gente ensinava a engrenagem ah, do Sartre. Eu conheci, ela veio falar comigo pela primeira vez, falando, mas ela falava assim, de uma maneira pomposa. Tá? Era uma senhora, né? casada, já tinha dois filhos e tal. Mas eu sei que depois daí ela largou tudo e se dedicou inteiramente ao teatro. Se deu ao teatro e à música. Enfim, deixou a dona de casa, deixou, deixou toda... Enfim, deixou a responsabilidade com os filhos. Mesmo os filhos, inclusive, não, não, não acompanham a dimensão enorme que ela tomou como mulher libertária, como mulher livre. Né? Então, viva Maria Alice Vergueiro. Ela não morreu, ela é eterna. A morte veio num momento que foi até bom para ela. Porque ela não conseguia mais nem ter o fato, cara. Não conseguia mais falar, não conseguia comer com gosto. Quer dizer, chega um determinado momento que a morte é bem-vinda. É uma perda para o teatro, para o cinema, para a arte, enfim. Mas ela está viva nas obras que ela fez. Ela está viva em nós, que vivemos com ela, que, que trabalhamos com ela. Né? Todo mundo que ama demais ela. Ela talvez tenha sido uma das mulheres mais amadas pelas pessoas com as quais ela trabalhou. Ela é muito amada. Isso ela não pode reclamar. Ninguém pode. Ela deu, ela deu muito amor, mas ela recebeu muito amor também. Ela foi, vi uma grande amorosa, uma grande apaixonada. Teve muitos amores na vida. Fez espetáculos, foi, foi para os Estados Unidos, fez um espetáculo maluco, com a em que ela, ela ficava nua numa banheira, com a com atriz, a Magali Biff. As duas ficavam nuas numa banheira, e o Paulo Francis, que é muito chato, esculhambou um com elas, arrasou com elas. Mas deve ter sido um trabalho maravilhoso. Eu não vi esse trabalho, foi feito em Nova York. Né? Mas, mas ela foi, tinha coragem para fazer tudo. Né? como também depois foi, nós fomos para Portugal juntos, eu fiz Galileu Galilei no Teatro, nós fizemos Galileu Galilei no Teatro São Luís primeiro, ela fazia Dona Sarte, a empregada do Galileu. Eu me lembro que a gente foi fazer uma vez numa numa cidade do interior de Portugal, no Dia de Reis, e aí nós fomos de uma multidão, nós fomos fazendo uma paróquia da igreja, mas eu não coube na não paróquia, que a multidão era muito grande, né Se a gente entrasse lá, a gente acabava com o chão da paróquia, né Então foi feita ao ar livre e tinha uma determinada cena em Galileu que era o carnaval do povo, onde ela entra... onde as mulheres todas entravam, as mulheres entravam com corais e iamajá, ela fazia o coro também, além de protagonizar e tem um momento que ela quando ela entrou em cena, cara, os camponeses invadiram ela, ela parecia porque ela é muito alta muito esguia, muito bonita, invadia, parecia o pão das massas. Não? Era o pão das massas. Quase comeram ela, quase devoraram ela. Mas eu tenho recordações maravilhosas dela. Eu quero ver se encontra esse programa para botar ele no ar. O programa que ela tinha de uma das peças que eu fiz o, o escrevi sobre ela. Não é? Eu quero ver se eu encontro isso, porque eu conto muitas loucuras dela e são... Loucuras que valem assim até um filme, sabe? Um filme inteiro só sobre as loucuras de Maria Alice. Eternamente viva, eternamente amada. Viva Maria Alice.